Como vocês sabem, a procura por crédito cresce a cada momento, né? Principalmente os mais jovens que querem ter um cartão bom. E ouve a gente falar, porque sempre alguém, um ou outro, vai buscar é, por ter crédito na praça, quer ter um cartão bom, quer ter um limite bom, vai começar a namorar, quer levar a namorada num, num lugar chique, né? E eu tava é, conversando esses dias com um membro, né? E esse membro falou assim para mim, Leandro, cara antigamente eu não tinha vergonha eu tenho minha namorada pegava ela levava no mercado no restaurante eu tirava o cartão do nubank eu pagava e pra mim era normal mas depois que eu comecei a ver seu canal assistiu o conteúdo e entender o significado das cores de cartão de crédito porque amarelo porque roxo porque cinza porque a gente vai entendendo realmente, vai percebendo o quanto a gente precisa mudar, né? E aí, ele falou que hoje ele tem vergonha de pegar um cartão colorido e pagar um restaurante para namorada. Que eles sabe que o pessoal sabe que cartão Black hoje está na boca do povo. Né? Isso é normal. A gente mudar para o melhor, não para o pior. Né? Então isso é interessante. É igual a nós, né? A gente tenta no cartão Bradesco, é a maior dificuldade é conseguir um cartão Bradesco. Você vai lá nos Estados Unidos e pede um cartão American Express aprovado. Corporativo. E você nem vinco com eles, tem praticamente aprovado no cartão American Express Business. Então isso aí é muito interessante para a gente poder entender o quanto a gente tem que evoluir né e o score de crédito é eu quero usar umas técnicas com vocês aqui muito fáceis para vocês conseguirem dar o up na sua carteira de crédito e melhorar seu score tanto com os birôs de crédito quanto com o score com seu banco que não adianta nada você mudar o score do Serasa para mil enquanto lá no seu banco você tá quebrado então vamos trabalhar o score de uma forma que você entenda o que é bom para o banco e o que é bom para você, tá? Então, de antemão aí, vamos focar é, justamente na posição do Score de Mercado, tá? Então vamos lá. O Score de Mercado, como vocês sabem, ele busca o que as informações do mercado traz. Então, ou seja, o quanto o seu banco alimenta a instituição financeira, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o que? Você vai pegar, você vai é, entender o quanto você está com problema no mercado de score. Como assim, Leandro? Você vai entrar no Serasa, no Boa Vista, no Code, no SPC Brasil, e você vai enxergar no Code, tá? Code, tá? Quem não sabe o que é Code é isso aqui, ó. Tem que fazer tudo, tá? Vamos direitinho em tudo. code.com.br o CODE é a união dos cinco maiores bancos do Brasil, tá? Então, o CODE, quem é CODE? O CODE é o Bradesco, Santander, Itaú, Banco Brasil e Caixa Econômica. Eles são acionistas. Cada um tem 20% aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai cadastrar o seu CPF aqui no CODE e ver o seu score, como que, tá, como que ele está perante ao mercado analítico do CODE. Tá? Então, você vai entrar aqui, fazer o cadastro do CODE, e verificar o quanto você tem de informações é, positiva ou negativa com seu score aqui do Code, tá? Control Credit, para quem não sabe, Control Credit, Control Credit é uma empresa do Code. Então, quando você é negativado no SPC, você foi negativado por eles aqui. Só que eles não querem unir a, a marca Control Credit com Code. Então, Code vai falar de score. E Control Cred vai falar de SPC, tá? Então, se você tiver negativado pelo Control Cred, a empresa por trás é o CODE, tá? Dito isso, você vai fazer o quê? Você vai é, atualizar seus dados com o CODE, com SPC Brasil, com o Serasa e com o consumidor né, positivo. Feito isso, você vai entrar e verificar como está o cadastro positivo, você vai pedir para liberar os dados do positivo para você mostrar para o mercado como você está você mostrando o seu positivo como que você está que é o cadastro positivo você vai mostrar o quanto você paga e compra e está em dia se você perceber que lá no positivo você pagou no dia 5 lá no positivo fala que você pagou no dia 7 você está com dois dias de atraso você vai pedir para eles corrigirem você vai abrir uma reclamação com o ou vai abrir uma reclamação com a própria instituição que fez isso com você, tá? Bem, atualizou com os quatro birôs, você fez a atualização de renda, cadastro, certinho, liberou o positivo, você vai fazer uma outra coisa legal. Você vai começar a passar para qual desses virôs aceita o Open Fine. Você vai entrar para o Serasa, Serasa, estou aqui, ó. Eu tenho cadastro positivo, score, meu rating é maravilhoso, e meu, meu, meu Open File, com banco tal, tal, ó, suculé. Você alimenta as informações para o Serasa, porque Boa Vista, Codes, Brasil, quem aceitar o Open File, eles têm oferta. Então, você que está buscando por crédito, às vezes ali você vai encontrar oferta baseada no seu comportamento. Então, às vezes, você quer apenas começar, né? Você quer começar a ter um crédito novamente e às vezes você não sabe como fazer isso. Então, essas dicas que eu estou dando para vocês, geralmente você vai comprar cursos para ouvir isso que eu estou falando de graça para você. Tá? Então, eu estou falando aqui para quem é inscrito e para quem é membro do canal. Você pode ver que você está tendo a mesma oportunidade que os membros estão tendo. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, primeiro passo é entrar nesses quatro virôs. Code, Consumidor Positivo, o SPC Brasil, o SCPC Boa Vista e o Serasa. Pronto, você fez isso daí, você vai fazer o quê? Você vai entrar no Cadastro Positivo e verificar como que está. Viu coisa errada lá? Alimenta as informações. Pede para o banco corrigir as falhas. Dentro desses virôs, alguns vão aceitar para você o Open Fine. Libere o Open Fine para ele porque Se você está buscando por crédito e eles enxergarem positivo em você, eles vão te oferecer cartões de crédito pela própria página do Biro, porque eles ganham comissão com isso. Então você teria uma outra possibilidade. Tá? E por fim, é, dentro do que eu estou falando desse mundo, antes de entrar nos bancos, é, não houve, não deu ouvidos, tá? não deu ouvido para gerente de loja, Gerente de banco que falar para você colocar o CPF na nota fiscal é, paulista, CPF na nota fiscal paranaense, CPF na nota fiscal carioca, na pernambucana, na, na baiana, na é, mato-grossense, cara, na, na nota fiscal mineira, cai fora disso, cai fora disso porque CPF na nota não interfere em nada o seu score. O score ele é um comportamento do seu CPF de bom ou mau pagador. CPF na nota, qual é o risco que você vai causar para uma instituição se você pôr o CPF na nota? E o que de positivo você está fazendo colocando o CPF na nota para alimentar o score? Ah, mas eu coloquei CPF na nota e aumentou meu score. Você se engana que foi isso daí. Porque CPF na nota não mexe uma vírgula no score. Se você comprar essa água e colocar CPF na nota, você está me falando então que essa água fez você ganhar pontos score? Você vai na lojinha de papelaria comprar um, um foguete desse, você vai pôr o CPF, você vai ganhar score porque você pôs... Gente, calcula a lógica. Qual é a lógica de fazer pô, CPF na nota com isso daqui e te dá aumento de score? O sistema do banco, então, é burro. O sistema das lojas é burro. Porque eu vou lá, então, eu tô com o nome sujo. Eu vou lá e ponho o CPF na nota pra comprar uma água meu score vai melhorar? Não tem lógica isso. Por, Por isso, o que muitas vezes acontece nas lojas quando você coloca o CPF na nota, os operadores de caixa, eles guardam a notinha, o funcionário pega a notinha, com aquela notinha com o CPF, eles vão no sistema do cadastro, os seus dados todos, ó, fazem compra no seu nome. Esse é o maior risco que vai acontecer, para você. Então, é, não faça isso. Não coloque o CPF na nota para poder achar que vai ganhar score. Coloque o CPF na nota, para você ganhar benefícios com o seu município, tá? Mas colocar o CPF na nota para aumentar o score, você está equivocado. Você está se equivocando com uma coisa que não é realidade. Você vai apenas a enganar a si mesmo e lá na frente você vai se frustrar e você vai falar que você fez de tudo e de tudo não fez nada. Tá? Só para deixar claro para vocês que isso daí é perda de tempo, você colocar CPF na nota para querer aumentar a score. Não vai mudar nada. Se você comprar a prazo, se você comprar a prazo no carnê, no crediário, no cartão de crédito, comprou a prazo, emitiu nota fiscal, ok, mas não é a nota fiscal que está aumentando o seu score, é a compra a prazo que você fez. Se foi no crediário, no crediário. Se foi no cartão de crédito, no cartão de crédito. Agora, simplesmente colocar a nota fiscal para poder aumentar o score você não vai conseguir tá então essa prática você não vai conseguir aqui comigo tá então esquece isso é besteira tá até então que eu falei para você aqui de, de do CODE este Brasil eu sei que muitos nem sabia disso CODE este Brasil Serasa cred tal tudo isso eu tô falando para vocês vai atrás disso e corrija isso esse é o primeiro passo para você melhorar seu score muito fácil tá muito fácil Tá bom?